See. There we go. In the top. Top. You time. Tony do Tony okay? Não me vais. Foi uma boa jornada com o Oscar. Certo, porque estamos todos, apreciámos, foi um prazer. Eu apreciei tanto que eu boro animal. Não faz nada, não faz nada, deixa de estar o Oscar. Tu não sabes. Deixa ordem, deixa o cadáver dele em paz. Deixa de estar. Todos. Sim, está bem. Ok, para a semana vem outro que era fazer qualquer. Um beijo. É o Oscar. foi por vocês. O Oscar perdeu um filho uma vez, mas encontrei vocês. Obrigado, Oscar. Something else to fight for. Obrigado, Oscar. Something worth dying for. Demorar! <risos> You're <laughs> a uh...